Bom dia, eu me chamo André, sou diretor do Sindipeto Paraná Santa Catarina e junto com os demais companheiros da categoria estamos recebendo os congressistas aqui nos, no aeroporto de Brasília para subsidiá-los com argumentos em defesa da Petrobras sabendo que essa luta não é é somente da categoria dos petroleiros, é uma luta que deve ser encampada por um conjunto da população brasileira, uma vez que a Petrobras é mais do que uma empresa que visa lucro é uma empresa que alavanca a economia do Brasil, investindo significativamente no campo da educação e na saúde. Portanto, essa luta não deve ser só de uma categoria, é uma luta nacional de todo o povo brasileiro.